Olá, tudo bom? Eu sou a professora Milene Bartolomei Silva, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estou aqui com vocês hoje porque nós vamos iniciar uma nova disciplina, a disciplina de formação docente, é, no curso de ciências. Bem, vou falar um pouquinho rapidamente quem eu sou, é, sou professora, comecei a minha vida acadêmica em 1988 como professora da educação básica, hoje sou professora da universidade, trabalho várias disciplinas, sou pedagoga, mestre em educação e sou doutora em saúde e desenvolvimento da região centro-oeste pela nossa própria universidade trabalho também com pesquisas na área da educação da infância, é, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa pela CAPES e tenho feito minhas pesquisas sempre na área da educação. Gostaria muito de dar boas-vindas a todos vocês, de falar um pouquinho da nossa disciplina, né? A nossa disciplina, ela é uma disciplina né, bem prática, por isso que o nome dela é Prática Doce, é Informação Docente, essa disciplina, ela tem uma carga horária, né, de 102 horas, é um trabalho bem prático, lógico que a gente não faz a prática sem ter essa abordagem teórica. A disciplina, ela trabalha com várias... É com várias atividades, então nós vamos fazer aí primeiramente uma observação dentro das, dos espaços escolar, buscar identificar situação, problema, vamos elaborar o nosso projeto de intervenção, vamos trabalhar na organização de, dos relatórios de um portfólio e vamos, por fim, fazer uma exposição interdisciplinar da nossa disciplina. Então, convido todos vocês para virem comigo, para iniciar né, essa trajetória prática docente do papel do professor dentro da educação. Um bom trabalho a todos, eu desejo um bom ano, um bom semestre, e que nós tenhamos aí um processo grandioso de aprendizagem. Até breve!